Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos ver dois fatos que acontecerão em sua vida rápido demais. Para você de gêmeos, tá? Já estou aqui embaralhando. Primeiro fato. E o segundo fato. Gêmeos. Primeiro fato. Se você vem de dificuldades sentimentais, tanto na área afetiva, quanto na área emocional, como um todo. Saiba que isso vai mudar. Por quê? Aqui mostra alguém que tentava se levantar e caía. Achava que agora vai e não ia. Muitos momentos oscilantes, profundos, de dores intensas. Esse ciclo de provas internas finaliza, dando lugar a momentos bons. Olha aqui o sol nascendo, porque quando algo chega ao fim... É apenas um espaço que está sendo aberto para algo novo e melhor entrar. Até me arrisco em falar que há uma sensação aqui duvidosa de alguém que pensa Será que ainda darei certo na vida? Será que ainda há tempo para mim? Porque, sei lá, as coisas escorrem das minhas mãos. Até quando faço tudo certo. Eu te digo que sim. Existem chances de ser feliz. Existe tempo. Existe fôlego. E existe vida. Porque primeiro vem as lições vem o conhecimento e vem o preparo para depois chegar momentos de usufruir da paz, do descanso, das alegrias e do sucesso também. E o segundo fato? Até confirma o primeiro, porque já mostra um momento melhor de alguém que está radiante com vontade de fazer acontecer, com foco no que importa. E com isso, atrai tudo o que precisa para fazer dar certo. Como colocando aí o pé Dando o primeiro passo, que o resto flui muito natural, muito leve. E tem aí o entusiasmo que te leva a fazer coisas apaixonantes. Que você gosta, que você acha certo, que você se entrega para valer. E com o carro junto, é isso, vai no seu comando, abraça essas oportunidades que estão chegando para você para te impulsionar a níveis mais altos e o momento vai exigir de você entrega, paixão, e coragem para viver situações novas, tá bom? Gratidão.